Eu adorei a ideia ali, aquela, aquela que a gente mostrou da caixa de bombom, gente, caixa de bombom quem não gosta, né? Toda criança gosta. Você vai lá, compra um papel de embrulho de presente em, em, em embala, ou um papel liso, faz o desenho ali do rostinho, cola a orelhinha, pronto, né? O saquinho também, parece um saquinho de pão, né? Muito simples. A, aquela técnica que a Natália ensinou do ovo, da, de você quebrar a pontinha do ovo e pintar o ovo é muito bacana, só tem que ter o cuidado para quebrar uma pontinha do ovo e pintar com a criança aí, tinta guache mesmo, gente. Faz o desenho que a criança quiser, pega uma canetinha, desenha, só tem que ter cuidado ali para ela não quebrar, né? Mas, sem dúvida, vai tornar esse momento da Páscoa mais especial, além, claro, de saboroso, que é o que tem que ser, né? Vamos com a mensagem de WhatsApp agora? Eu quero a sua participação, você que sempre manda mensagem aqui pra gente, envia sua sugestão de reportagem, sua reclamação, que quer que seja, pode mandar. E a gente já tem aqui mensagem do telespectador Júlio César. Peço para tampar a boca de lobo aqui na Avenida Moraes Jardim. Moraes Jardim, perdão, quadra 231, lote 20, na cidade de Jardim. Está bastante perigoso, principalmente para os pedestres. Deixa eu ver, ele mandou um vídeo. Olha o tamanho ali, realmente, dá a impressão de que a tampa quebrou, né, e caiu. Então, tem que colocar novamente ali. Ele está mostrando que, em frente a um comércio, fica, sim, perigoso para o pedestre, sem dúvida alguma. Obrigada, viu, Júlio? Leonardo, tem muitos buracos na Avenida do Café, quadra 139, lote 63, setor Santa de Noveva. Esses buracos podem estragar os veículos e causar acidentes, principalmente à noite. Deixa eu ver se o Leonardo mandou para a gente. Muito, nossa, Leonardo, muito e, e profundos os buracos, né? E um do lado do outro, o carro não tem nem para onde desviar, né? Olha lá, a Avenida do Café, que é uma importante avenida ali do setor Santa Genoveva também. E a coisa tá feia por lá. Olha, muito obrigada a todos vocês pela audiência, obrigada pela companhia na manhã dessa quinta-feira. A gente tem tá encerrando agora, mas tem muito mais notícia do Brasil e do mundo. No Fala Brasil, em seguida tem Hoje em Dia e logo depois na sequência tem Balanço Geral. É a Record TV Goiás sempre te deixando muito bem informado. Saúde e paz, Goiás! Obrigada pela companhia. Até amanhã às 7h15, se Deus quiser.